Olá guerreiro, olá guerreira, seja muito bem-vindo ao Arte de Mudar. Eu sou a Dani Mangini e eu vou te conduzir em mais esta prática, dando sequência ao nosso mês de meditações guiadas Ho oponopono. Na prática de hoje, nós vamos trabalhar com a eliminação da ansiedade e com as poderosas frases do Ho Oponopono, esta técnica espiritual havaiana. Te aconselho a escutar a meditação guiada da semana anterior, da prosperidade. Durante todo este mês, vamos trabalhar com as técnicas poderosas do Pono. Para começarmos a prática de hoje, te aconselho a buscar um lugar tranquilo, colocar fones de ouvido, preparar o ambiente acendendo uma vela, um incenso ou então óleos essenciais. Prepare um ambiente confortável para a sua prática. Faça respirações profundas, completas, inflando todo o seu abdômen, soltando o ar devagar. Repita por três vezes esta respiração profunda. Pouco a pouco, vamos nos conectando com este lugar de tranquilidade e paz dentro de nós mesmos. Para começarmos a nossa prática, respire profundamente e começamos. Por todas as vezes que desejei estar vivendo outra vida, por não ter aceitado as consequências das minhas escolhas, por todas as vezes que reclamei de Deus e me senti desfavorecido, por ter sido egoísta e egocêntrica, negando a minha situação atual e todo o aprendizado inerente a ela. Por todas as vezes que deixei a ansiedade me dominar e adoecer; adoeci. Por não ter enxergado e aceitado a minha real necessidade em cada momento desta minha existência. Eu digo seu nome. Sinto muito. Me perdoe, eu te amo e eu sou grata. Vamos repetir esta oração por mais uma vez e posteriormente vamos repetir por 108 vezes a frase Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata.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 Desta existência. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, eu sou grata. Agora repetiremos por 108 vezes as poderosas frases do Oponopono. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Eu sinto muito.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 Eu sinto muito, me perdoe e eu te amo, sou grata. Eu sinto